Obrigado por ter dado play. Me chamo Guilherme Bujac e esse é o canal do BJK, bujaque.com.br, seu canal de ensino, discipulado e capacitação. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assina, dá um joinha, indica, compartilha, distribui no grupo de WhatsApp, manda para os tios e tias da igreja, para os grupos da IBD, para o grupo de pequenos grupos, as células, distribui. Manda ver esse material para todo mundo. Hoje a gente vai ler Lucas capítulo 5, versos... 16 A oração como um ato de rebeldia. Ele, o texto diz o seguinte: Ele porém se retirava para lugares isolados a fim de orar. Aqui é uma, um relato, aqui é um relato do ministério de Jesus, uma das partes mais interessantes do ministério, que eu muito assim, que me admira muito e, e me dá muita alegria. E uh, inspira bastante, aliás, Jesus me inspira em todas as áreas Mas quando eu leio textos assim, a respeito do seu ministério Quando ele é declarado como alguém que se retira para lugares isolados para oração Caramba, retirar-se para lugares isolados em oração O que é se isolar hoje? Isolar praticamente é um ato de rebeldia porque estão cercados de pessoas 24 horas por dia, seja de forma online ou offline. Agora, por exemplo, eu estou cercado de você, você está cercado de mim. Por, provavelmente o seu celular agora está apitando e com algumas notificações do WhatsApp, Twitter ou do Facebook ou do Instagram. Essa é a grande verdade. Nós não estamos mais isolados. E a, o ato de se isolar é um ato de rebeldia. Um ato de se fechar. Um ato de sair é um ato de rebeldia contra esse sistema, contra essa rotina que nos aprisiona a uma vida fora da oração. É interessante como nós fomos cercados de coisas que preenchem o nosso tempo. Nós vamos até a cama, deitamos e ainda estamos imersos a um mundo de informação, ao mundo de passeios, ou por um filme, ou por estarmos conectados numa rede social, qualquer que seja a razão, ainda estamos é, presos, é, repleto de gente e de informação. Até o isolamento, agora por exemplo aqui em casa, estou gravando, estou eu e a Caramelo que está ali sentada, que minha, é a minha cachorrinha, que está sentada ali no sofá, estamos sós aqui em casa, mas ao mesmo tempo não estamos, porque o computador está ligado, tem uma rede social funcionando ali, que é o Twitter. Tem um Instagram que está funcionando em segundo plano. Então, nós não estamos isolados. Isolar-se é um ato de rebeldia. É incrível como isolar-se para a oração se tornou um ato de rebeldia. E como a gente pode se tornar, entre aspas, um tipo de rebelde da oração? Tem que separar um tempo. Ele se retirava para orar. Havia pessoas nesse. Havia, com certeza havia. Havia, com certeza, pessoas ali com problemas, discípulos querendo ser ensinados, perguntas para serem respondidas, inquietações do coração para poderem serem suprimidas. Porém, Jesus retirava um tempo para a oração. Isso é incrível como esse retirar um tempo para a oração faz toda a diferença. Eu me lembro e conheço pastores assim, é, e me lembro também de alguns outros pastores, e, e dou testemunho de um muito querido, que todas as terças e quintas-feiras ele se retira para a oração. É incrível como isso transforma a vida de uma pessoa. Eu experimentei isso por um tempo, eu confesso que não ando fazendo isso mais. E desejo voltar a fazer isso. Tirar um tempo, um dia para oração. Eu só consigo tirar metade de um dia. Todas as quintas-feiras eu tiro a metade de um dia para orar pelos amigos, orar pelos pedidos que são colocados é, é, na nossa lista de distribuição do WhatsApp. Ah, ainda não está participando da nossa lista? Aí no, no, na descrição do vídeo tem o um link para você participar da nossa lista de distribuição do WhatsApp. Então eu coloco lá na quarta-feira, coloco aí qual é o pedido de oração para hoje, aí chegam os pedidos, a gente, eu tiro metade do dia orando por esses pedidos, pedidos dos amigos, pedidos dos nossos mantenedores, pedidos das pessoas que estão cercadas a nós, eu consigo tirar metade do dia, mas ainda não consigo tirar um dia inteiro, isolar-me um dia inteiro para oração, como eu gostaria. Isso é uma coisa que, quando eu fiz, fez toda a diferença na minha vida. Esse ato de rebeldia, de dizer, ó, hoje não, hoje não, hoje eu tirei para a oração, mas é muito importante o que a gente tem para fazer, não, mas a oração é mais importante ainda. Eu preciso ter um tempo com o meu Pai, eu preciso ter um tempo com o Senhor, eu preciso, eu preciso beber na fonte, eu preciso ouvir dele o que eu preciso fazer. E é um tempo para reflexão, um texto para estudo, um texto para busca da palavra de Deus, é um tempo para ouvir uma mensagem e é tempo para poder mergulhar em Deus. É um tempo de rebeldia, porque as urgências que colocam para gente são muitas e são urgências impostas por outras pessoas, e nem sempre eu tenho o um controle dessa agenda. Por mais que eu defina e por mais que eu decida qual é a ordem das coisas das quais eu vou me envolver, as coisas pelas quais eu vou me envolver não foi eu que decidi. É quase que uma imposição. É uma imposição da família, é uma imposição da igreja, é uma imposição do sistema, é uma imposição das coisas. Eu não decido. Então, esse ato de orar e tirar um dia, retirar-se para orar, é um ato de rebeldia. E não estou dizendo retirar-se para orar por 10, 15, 20 minutos Estou dizendo retirar-se em retiro de oração Por um dia Ou, como eu estou conseguindo fazer agora, metade de um dia É um ato de rebeldia Rebele-se É uma convocação, uma rebelião Vamos promover uma rebelião de oração Um dia de oração Um dia, escolhe um dia Escolhe um dia para rebelar-se contra o sistema <risos> Ponha-se à disposição de Deus eu sei que a oração faz toda a diferença Você também sabe disso Se você já frequenta a igreja há algum tempo Você sabe que a convocação para a oração é imprescindível Eu me lembro de um aluno que me perguntou um dia eh, Professor, eh, dá uma dica aí, como é que a gente leva a igreja a orar? Eu falei, ah, "Marca o horário e convoca o pessoal para estar lá Ele falou, não, mas eu já fiz isso, não funciona Eu falei, ah, então pede aí um câncer <risos> Pede um câncer não é um cansa desses bem feios Mas não, professor Isso não, professor Não, porque a igreja às vezes Ela precisa de uma motivação muito triste ou trágica Para se reunir em oração Ela não se reúne em oração simplesmente porque precisa orar Você não se retira em oração porque precisa orar Separar um tempo de oração Eu lembro que o, no livro do Peter Wagner Perdão, perdão Peter Wagner <risos> Peter Wagner não uh, uh, Eugênio Pizzelson Peter Wagner não, Eugênio Peterson, um livro dele, Pastor Contemplativo, acho que é esse mesmo, em que ele tinha uma crise porque ele queria, ele queria ter um tempo para poder ler o jornal e poder orar pelas notícias, orar pelas tragédias, ter um tempo de orar por coisas que estavam acontecendo ao seu redor, mas sentia um certo incômodo porque ele tinha medo de que chegasse um irmão ali na comunidade e o visse lendo o jornal como se isso fosse um passatempo. Então ele decidiu colocar na sua agenda que é, ele tem, tem um compromisso. Então a agenda pública do pastor estava lá, é, segunda às oito e meia da manhã, é, ocupado. E essa ocupação era a ocupação com a oração. Então ele rebelou-se contra essa imagem de que o pastor é um ativista. E, e eu vejo muitas vezes, eu sou, eu sou vítima desse tipo de coisa, porque eu penso às vezes que eu preciso estar em atividade, para mostrar que tenho algum tipo ou, ou algum tipo de utilidade, ou algum tipo de finalidade. É como se eu fosse útil apenas se eu estivesse utilizando os braços e as mãos. Muitas vezes, o retiro de oração faz toda a diferença, porque há batalhas que são vencidas de joelho. Tem batalhas que você tem que ir lá e ir para o enfrentamento, mas há batalhas que você precisa primeiro vencê-las em oração. E alguma dessas batalhas o Senhor te entrega, como entregou para Davi lá em 2, 2 Samuel capítulo 12, entrega para você em oração. Senhor, essa batalha é minha? Essa batalha é sua? Ou essa batalha é nossa? Mas isso só vai ser possível, essa resposta só vai ser possível se você se rebelar contra a sua agenda, rebelar-se contra a agenda imposta por pessoas, por negócios, por, pelo sistema, ou até mesmo por você, uma agenda autoimposta, dizendo que você precisa fazer alguma coisa que não seja agora orar. Então, separe esse tempo, rebele-se em oração, rebele-se e, e caia em oração. Vá para a oração. É um tipo de rebelião sadia e creio que vai modificar muito a sua vida, como também tem modificado a minha vida. Essa, essa metade do dia que eu rebelei, às quintas-feiras, fez toda a diferença até agora. Então, o meu convite para você é rebele-se. Rebele-se contra a sua agenda, rebele-se urgentemente e retire-se para um tempo de oração. Que o Senhor te abençoe. Se você precisar de algum tipo de orientação, se você quiser conversar sobre o tema, se você quer debater, põe aí nos comentários. Não deixe os comentários vazios, às moscas. Compartilhe, indica para as pessoas, mostre esse vídeo para as pessoas. Vamos juntar, uma, vamos juntar mais gente nessa rebelião e vamos rebelar-nos. Contra uma agenda imposta E vamos tirar um tempo para oração Sua família precisa de você Seus amigos precisam de você seus, uh, Você precisa de você A sua igreja precisa de você O seu pastor precisa de você Eu preciso de você Eu preciso que você se rebele com as, Contra a sua agenda E tire um tempo de oração Em nome de Jesus Nós vamos ter muitas, muitas vitórias Se nós dobrarmos os joelhos em oração e nos colocarmos diante do Pai, numa forma de rebelião, nessa rebelião santa contra essa agenda e tirarmos um tempo de retiro, seremos pessoas melhores e teremos palavras melhores e seremos melhores para que todos que estão ao nosso redor usufruam do nosso melhor, que é o que nós nos tornamos quando estamos cheios e plenos do Espírito Santo. Esse é meu convite para você, rebele-se contra a sua agenda e ore. Muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, e muito obrigado por ter dado play.